O clima é sempre interessante, interessante. E no Califórnia caminha a minha tropa no rasante Fima chega forte com o din, -din do contratante O contra racho é desses pela é. que só toma espumante yeah. Fica observando tamo nice só de quina banda a afeição, chamando a atenção das lindas yeah. Estilo cachorro mano, pra um no Desculpa, Desculpa, é o Mano Brown no pick Blinders Disculpa sua amiga é viciada em freestyle yeah. yeah. Curta o camarim enquanto eles conferem o hype yeah que participa, sou Sabe que quem cola junto fica à vontade que não tá com a gente, a gente. fica na saudade yeah. Eles querem se envolver porque sabe que eu faço trap Diz o Soulja Boy, that I got, that I got this the olha pro lado perguntando quem tem É que eu sou super é que Eu sou su uh -huh. e nem sou superman No pressure, oh, oh. No pressure. Oh, oh, no pressure, oh My home no stress, oh. About a Desde moleque escutando tem. Se tu fala pra mim que o sono vem Não sabe das plantas que ele tem 24k, mas tem do e na minha cozinha Jogo mini golf, minha filha ligaram de street wolf Estão botando os parques nesse rolling coaster Camiseta larga, sempre confortável Confortado um MacBook. MacBook, isso é engraçado. É engraçado. Aquele quer live, <risos> mas é craqueado Tem ações na bolsa, é um vestimento caro. Cara. Só que ninguém sabe yeah. onde foi guardado. Voltou uh -huh. falando holandês, com os panos importados. Querem, querem, querem, uns Mac moqueados. Se não, perguntarem, eu tô falando que? o que, que? Nunca te vi, cê tá falando o que? Oh, oh, mano, mano, mas nem quero, quero, nem, saber. Mas não quero nem saber. Quem é que você não rolê? Se envolver porque sabe que eu faço trap Desde o Soulja de Boy that I got that sweat O DJ <risos> olha pro lado perguntando quem tem É que eu sou super, mas não sou Superman No pressure, oh, oh, no pressure, oh My homie no stress, oh Só so cash, drop só o cash, so, so no pressure, oh, oh No pressure, oh, Mais My homie no stress, oh Só so cash, drop só o